Oi, eu sou o Cup e desde criança eu sempre gostei de biologia. Nunca foi nenhum tipo de paixão, nem nada assim, mas a matéria que eu mais achava interessante na escola era biologia. algum momento do ensino fundamental, eu decidi que eu queria ser médico. Eu não sei o porquê. Eu não sei se foi algo que alguém me disse, eu não sei se foi algo que eu assisti ou que eu vi na internet. E eu não sabia como essa inocente decisão ia afetar minha vida de uma maneira tão grande. Eu sei que quando eu falava isso para as pessoas, elas ficavam completamente maravilhadas. E esse tipo de coisa sempre me estimulou a continuar indo nesse caminho. Alguém me disse que medicina era uma faculdade difícil de se entrar. Então eu pedi para os meus pais para que eles me colocassem na escola melhor, para que eu tivesse mais chances. Em 2013, com muito esforço, eles me mantiveram na escola cara e de outra cidade. Foi complicado porque essa decisão modificou toda a estrutura da minha família. Porém, nesse meu segundo e terceiro ano do ensino médio, eu fui adquirindo mais maturidade e comecei a compreender o universo da medicina melhor. E ainda mais o universo do pré-vestibulando de medicina. É muito pesado, muito violento o que os vestibulares te forçam a passar. É uma competição muito alta e injusta, considerando que umas pessoas certamente têm vantagens sobre as outras. Eu tenho 101 problemas com o nosso sistema educacional e a forma de se ingressar na faculdade e eu vivi isso em primeira mão. Em 2014 eu terminei o meu terceiro ano com notas muito bem na escola, mas horrível nas notas dos vestibulares. Nessa época eu estava fazendo terapia, foi uma época horrível pra mim. Eu fiz trilhões de vestibulares e não conseguia tirar boas notas, eu fiz uma tour pelo Brasil pra fazer vestibulares de vários outros estados coisas que na escola eu fazia tranquilamente nos vestibulares eu simplesmente não conseguia em 2015 depois de eu não passar em medicina em lugar nenhum eu optei por fazer cursinho e eu também não sei hoje o porquê 2015 foi de longe o pior ano da minha vida até hoje o ambiente de cursinho para mim era horrível eu, eu sentia a necessidade de voltar à terapia e eu me sentia completamente improdutivo. Tanto em meu preparo para vestibular, quanto em outras coisas da minha vida. Inclusive, este canal aqui eu quis ter criado há muito tempo. Desde 2012 eu pensava nele, mas naquela época eu me sentia mal de não estar me preparando para o vestibular. E não, nunca parei para me dedicar nisso. E quando eu parava para estudar e me dedicar para o vestibular, eu não conseguia. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema, do qual você pode assistir clicando no card acima, mas isso continua real. A maior parte dos vestibulandos são para a medicina. Em cursinhos. No cursinho que eu fiz em Vitória da Conquista, 81% dos 1.200 alunos matriculados queriam medicina. É massacrante a competição. Existe toda uma construção idealizada da profissão médica que faz todo mundo querer ir pra lá. E não só pela minha experiência, mas de várias outras pessoas que conheci ao longo da minha jornada, grande parte dessas pessoas que estão tentando medicina não querem realmente medicina, ou pelo menos não o bastante, o que foi o meu caso. Eu estava desgastado, eu estava mal, e eu não achava que medicina valia isso tudo. Ser médico nunca foi o sonho da minha vida, sempre foi uma área que eu tive interesse, que eu acho que eu seria ótimo se eu fizesse, mas parava aí. E acho, na verdade, que é muito difícil alguém ter certeza que é aquilo que a pessoa quer pra vida quando você ainda não está atuando na profissão. Porque ver a profissão de fora e viver a profissão... São coisas completamente diferentes. Enfim, em 2016, eu já estava decidido que eu não queria tentar medicina. Foi uma das decisões da minha vida que, me, que mais me trouxe um alívio. Foi... eu não sei, mas eu me sentia, desde o meu ensino médio, tão preso a essa ideia da medicina, que eu não sei nem exatamente como eu entrei nessa ideia, mas para sair dela, foi um... Um caos psicológico e de culpa pessoal e de pressão. Aí eu falei com os meus pais e no SISU eu não coloquei as minhas notas em medicina. Porém, eu não sabia exatamente o que, que eu ia fazer, porque há tanto tempo eu só tava considerando medicina. Mas aí eu abri minha mente e decidi experimentar alguma outra coisa. Eu passei boa parte da minha vida me dedicando à medicina. E eu cansei de me dedicar a coisas que não me fazem... O que não vão me fazer feliz. Esse vídeo, realmente, ele é só um relato de experiência pessoal. Não tô dizendo que isso vai acontecer com você, nem nada. Talvez você se identifique, talvez não. Mas o que eu acho que se pode tirar disso é a decisão do que você vai prestar nos vestibulares, infelizmente, é uma decisão que vai tomar muito o rumo da sua vida. Ela pode te levar a ótimos lugares na vida e a lugares muito ruins. Então, mantenha a sua mente aberta as possibilidades e a, o que está acontecendo em sua volta. E consigo mesmo. A mantém aberta e crítica da sua situação. Eu poderia ter saído da minha situação há muito tempo atrás, mas eu não tinha essa noção. Hoje eu tento sempre olhar para onde eu estou no momento e fico pensando, para onde estou indo? Pelo que eu vou passar? Eu quero mesmo ir para lá? Vale a pena passar Vale a pena passar por tudo isso para eu chegar lá. Eu não gostaria de ir para outro lugar. São algumas perguntas que eu acho importante de estar sempre se perguntando. Talvez isso te ajude de alguma forma. De qualquer forma, desculpe por não trazer nenhum vídeo divertido hoje nem nada assim, Sim. mas eu acho até bom usar esse espaço para poder Sim. me abrir um pouco mais e também falar um pouquinho dos meus problemas, mesmo que seja white people problems, porque convenhamos, deve soar muito o problema de rico. Oh. Eu não passei medicina, coitado de mim. <risos> eu não tenho como me defender. Só dizer que eu gostaria realmente de ser rico, o que eu não sou. Mas o que eu sou é arroba apenas cup em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Pode procurar que eu estou lá falando besteiras ou coisas sérias, mas geralmente besteira. Então me siga e até mais. Para o final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Mesmo que não faça sentido